Ah, filho, eu lubrifiquei, não dá nem pra ver, né? Mas é isso aí, ó, você não pinta a corrente, você só faz o que necessita, tá lubrificado. Ah, mentira, opa, Olha aí. aqui no dedo, né? É que é o C4, então tá no luxo, é isso aí. Puta, velho, tá com o cara que vai chover de novo, irmão, eu limpei a moto inteira no vídeo, como você pode ver, tá de dia... Ela tá limpa, né? Só era o que me falta, né? Ó, quem me perguntou, primeira coisa, semiguidão Eu abri, ó Tá vendo? Eu tirei aquele parafuso aqui embaixo No torque certinho, de uma forma que não Pega no painel, tá vendo? E nem na carena Então ficou bem melhor Na verdade a abertura aqui ficou igual da 1022 Então você pode fazer na sua aí antiga Porque vai ficar melhor a pilotagem então, Se você tiver problema com o ombro Que eu tenho, um do lado placa e do outro parafuso Cara, que dá um jeito que vem original, me mata de um jeito que você não tem ideia Eu fiquei o melhor cara pra testar se vai ferrar o ombro ou não Pô, o tempo tá animal Pra estragar a moto em na moral, se chover mesmo Eu vou mandar um Nutelado, eu vou deixar a moto lá e pego amanhã Vai se ferrar, eu não vou ficar tomando essa chuva não, velho Não é nem por mim, é pela moto, ela não merece eu tô sem o fone, né filho? Aí é, é osso, eu tenho que gritar, eu vou esperar pra falar nos farols, tá ligado? Vai fechando, a gente vai trocando uma ideia. Ou o trânsito mesmo fecha, eu vou ter que mandar uma horinha com os espelhos, pra poder passar no corredor, no esquema luxo. Andar de esportiva no trânsito é um lixo, tá? Eu só tô indo porque primeiro que o carro é rodízio, aí eu já aproveitando e dar um rolezinho, um vídeo-ola, puta friaca, mente. Olha lá, vai fechar ali, nós já Mas um o esqueminha. Aqui, aqui é, é top que ninguém usa essa faixa nunca, então a gente usa. E filhos, o bagulho que eu passei no disco ali, você não precisa nem. Vocês é, viram eu passando o pano, mas era pra limpar o rodafones. E aí só girar e já limpa e tal. E eu tô apertando o freio aqui tá de boa. Ah, vai fazer um barulho de carroça velha, mas é até. Tirar o, o tudo aí fica normal Sabe aquele uhum, uhum, uhum, Vai fazer aí, mas depois passa É, e Enfim Tá gelado ainda Olha a lentinha, olha a lentinha do produto, irmão Por sério Exemplo na vida, sim. Não, esse exemplo, outro exemplo pode ir, pode ir. Morgan Freeman, Morgan Freeman. grande Morgan Freeman. Olha aí, é e é isso. A lentinha. a lentinha dessa moto, eu acho, moto ideia. Velho, eu acho muito sensacional. Um sonido gostosinho. Ó. Parece a, a do Sites em 2011 quando desligava um cilindro na curva parece a nova que ela vai muito estrada que desliga a pancada inferior parece meu saco quando eu vou dar tipo caralho, tá ligado? É caralho MC, MC Guimê? me, mesmo. tá todo mundo aí mano, só turo na rua, é louco, tá pingando já, já tá, no, já tá no burburinho, ah velho, desgraçado, desgraçado na moral desgraçado eu limpei a moto inteira, irmão, inteira. caraca Olha aí, olha aí, olha a câmera já. Olha aí, olha aí, olha lá, olha aí. Agora eu vou entrar aqui de volta que eu vou entrar para lá. Olha aí, olha aí, olha lá, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. aí. descer você vai conseguir, descer você vai conseguir. Valdeci. Vamos entrar aqui. Você. Vixe, ficou pior ainda. Agora aqui ela não vira nem ferrando, irmão. Agora eu sou... Bom, se nem a, nem a Factor tá andando, irmão. Imagina a 10. Ok, é. Nóbrega. Hum. Aquela risadinha de asmático. É isso aí, né? Tá bom, depois vocês escutem, velho. Beleza, vamos lá, vamos lá. Não adianta, a gente, se a gente for pegar cada um que faz cagar no tanque, a gente vai sair na mão com todo mundo o dia inteiro, velho. Então, olha aí. Ah, Jason Horn, né? Tesão demais andar de speed no trânsito, velho. Quem tiver uma, por favor, faça isso, que é mó da hora, velho. Vocês perdem uma puta oportunidade de passar uma raiva, de andar igual uma meba Opa, o pneu do cara tá murcho, velho. Ô mestre! o pneu do outro lado tá murcho o dianteiro! O dianteiro do outro lado ali! se com a chave eu trocava, não trocava nada, vai lá Cooper táxi é ele velho, opa, é isso aí, tranquilo, sem pressa, nunca, nunca pressa, a pressa Zen, Man Perfections, vamos aí, pô, tá tudo da hora, hein, tá tudo da hora, depois chega na Target, tá da hora. Pensei que não estaria tanto assim. Calma, então, nós estamos aí na 10, tá ligado? E aí, assim, ó. A gente vai fazendo quebrão pra lá, pegando pra cá. Entendeu? E vamos na velocidade na onça, tá ligado? Fazendo a pegada, tá ligado, né? Então, é vamos aí, mano. Então, então, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, então, vai falar. Faz a cinturinha, quebrou. vai parar de novo Vai na aí, vamos lá, então. E aí, geralmente, também. Tem uma fungadas do nada no vídeo. É. Tipo, aqui não tô sem catar uma Tipo, o cara tá falando aqui com aquela Ah, então, tá, mano. É. É, é, é, é, tá, legal. E aí, mano, você tá igual, né, mano? Aí, cê, é isso aí, entendeu? É isso, mano. Porque o bagulho aí é ó, entendeu? É. é. Ah, é isso. Bom, estamos chegando lá, filhos. Deve estar tá com 200 minutos já de vídeo. Eu já volto para lá na bancada. Ai. Vamos dar um café na embreagem, filhos de isso. E vocês perguntaram o porquê do padre. E o padre vai falar o porquê. O Thiago que trabalhava aqui. É isso aí. Agora sim. Essa é a verdade, padre. Vai. Essa, essa é a verdade. Ele era um careca alemão. Que parecia, não lembro o nome lá do... É, o filme, vocês já assistiram o filme O Padre, que é aquele que ele briga com os vampiros lá, que o cara é um carecão alemão de olho azul com uma cruz aqui na, na cabeça e tal. Cara, o cara que trabalhava aqui era igualzinho. E aí você começou a chorar. <risos> então, aí eu falei, caraca, uma semana depois da estreia do filme ele tava aqui, eu falei, pô, padre, você contratou o padre pra... <risos> para trabalhar aqui. E aí reverteu que o apelido voltou para você. E aí voltou para ver o apelido e depois eu joguei para ele e ficou se chamando de um padre um outro. É isso. Tem nada demais. É isso aí. Nasceu! Pera aí Peraí, que. Pera aí que, tá... Pera aí que tá rolando um cabelo ali, meu? Um rock and roll? Ok. Hum. Agora sai o vagabundo. Segura a ponta, tô segurando. Limpinho, hein? Ah, delay, você faz isso em todas as embreagens. Na outra foi igual também. <risos> Na outra foi igual. Perílio, Pelírio. Vamos fazer o perírio. Caraca, será que a embreagem é igual da 12? Da 612? Não descobri já já. Tá com cara, hein? Então... Quer abrir a da 22 ali pra ver? A do Marcelão? Se é igual a da 636? Já faz o comparativo? Já tá ali mesmo? Marcelo, a gente vai abrir, mas é só, é só um pouquinho. É só um pouquinho. Só é, é só pra conferir, cara. Põe na bancada a moto dele. sei. <risos> <risos> Sério, fazer. É balanceamento da mola. É porque é paralela? Hein? Hein? É mola testada. Eles testam e pintam de branquinho para saber que a mola passou no controle de qualidade. E é isso mesmo? É. Ou é paralelo? Aqui <risos> é não passou, não. Essa... Ah, passou, ah, passou. passou, passou. Passou não, beleza. Let's go! <risos> Vai, Fader. O que foi? Novíssima. Sério, não. Tá, tá bonita mesmo. Ó. Oh. Caralho, zero. Zeral, hein? Pega um spetox. E aí, Fader. Morreu, Ricardo Um minuto de silêncio um minuto. É, um minuto de silêncio <risos> tá foda, hein Caraca Uma Pega uma sopa, eu ver. Ah, o padre rapidinho faz um fofo pra mim. Ah, daqui a pouco você faz. Pera um pouquinho, é igual. É igual. É igual? Mesmo. É igual mesmo? <risos> Aí sim, hein? Caraca, é igual, filho. Puta que tesão, velho. É mais barato? Não, é mais barato, eu tenho, pelo menos. Pô, oh, tem um... o oh, Padre, você já explicou num vídeo, mas teve a pergunta de novo, você aproveita para responder de novo. Teve um desse aqui, da 636, esses discos aqui, esses espaçadores, eles tem um monte de bolinha perfuradinha. Para reter óleo. Para reter óleo. Certo, é isso, né? Então tá explicado o porquê. É o mesmo. Põe de volta, não rouba. Esse aqui. Esse aí também é... Ele deve ser igual, é igual? Parece que não. Esse não, esse é diferente, esse é o último. É, esse é diferente, ou é a mesma coisa? Quem peidou? É o mesmo. É o mesmo, tá vendo? É igualzinho o seu trouxa. Quem peidou? Deve ter saído na filmagem. Não, não, não. Não, filmagem não sai da mão. <risos> Nossa, velho. Foi você? Quem foi? Padre Leo, na sua observação. Visualmente tá bonitão. Tem ponto de superaquecimento, ó. Tá vendo? Uhum, peraí. Ah, você vê nos discos de... Os espaçadores, de aço, né? né? Que é. tem alguns pontos de aquecimento. Mas Isso é normal, aí, né? normal. Uma mil tracionando né? com um pneuzão que dá uma boa aderência. E ainda você que dá umas barbarizadas, né? Mas tá bom. Caraca, mas você arregaçou o dedo mesmo, não foi brincadeira. Vai com sangue sagrado essa embreagem, Padre. Caraca, aí sim, hein, Padre. Oh, a embreagem vai ser montada com sangue sagrado. <risos> oh, aí sim, mede aí vê se tá igual. Uhum. Quanto deu? Deu 53,5. 53,5? Pera aí, deixa eu te falar. E o tesão aqui é igual da 636 também, essa embreagem aí. Ou seja, na 10, na 6... Na minha 3,6, serve. Serve. 53,5. Beleza. O Padre, sabe o que eu ia te falar? Então realmente a mudança que eu senti, que eu achei que podia ser o patins da embreagem, foi a suspa. Lembra que eu te falei que ficou mais macio? O câmbio ficou mais. Depois gostoso. que eu botei a, a TTX, o câmbio ficou mais. Tipo. Ficou mais fácil, ficou mais tranquilo. Até para bater com o shifter. O jeito que, ela, que, que a marcha troca, reduz. Você é. lembra a que, falei, cê, que, lembra que eu te falei.. Você lembra marcha. que eu falei isso para você aqui, né? falei, padre, eu coloquei essa suspensão acho que a embreagem foi pro saco, porque tá muito macia a troca de marcha. É. É a suspensão trabalhando. Né? Pra caraca. Por favor do câmbio. Se liga isso aqui, filhos. Vocês lembram do pneu, né? Como ficava. Olha como tá ficando. Então, realmente, fez muita diferença. Muita diferença. Essa aqui tá luxuosa. E a última. Mais que luxo, hum. Hum. Hum. Zero. Ó Um Agora já vai tudo qual é o seu parecer de da, da embreagem padrão? Tá, né? Luxo. Tá no nível, eu acho. Tá nova. Zero. 53.5 é o que tá no manual quando ela é nova. Mediu agora ela é usada, tá dando 53.5. Não gastou nada, é zero. Filhos, é isso. Target race, segue eles no Instagram, contato tá aqui embaixo, traz sua moto. Ó, embreagem luxo total. 100% revisada e pelúcia na medida do original, com 28.000 km. Então realmente a diferença foi no amortecedor, é... porque eu não sei qual que é o óleo que eu usava antes, mas fez um bom papel. Eu estou usando o Repsol, já foi 2.000 km e está fazendo um bom papel também. Não preciso nem falar, eu gosto muito desse óleo. Mas quando eu coloquei o amortecedor, poupou o pneu e deixou mais preciso a troca das marchas, porque o amortecedor trabalha mais. Né? Então, é, ficou um pouco de responsabilidade para ele, não ficou tudo pro, pro pneu. E aí, por estar tá tão tranquilo, eu falei, nossa, acho que a embreagem se foi. E não se foi. Então tá tudo no luxo. É isso. Tio aguardo o próximo vídeo. Ai!